Outra pergunta foi, qual o procedimento é, vocês da SBBME não recomendam? Nós da SBBME não recomendamos o preenchimento de olheiras, preenchimento de glabela e principalmente preenchimento corporal. Todos esses procedimentos, eles têm um alto risco, quando realizados por qualquer profissional da saúde. Pode ser médico, pode ser cirurgião um plástico, dermatologista, qualquer área da medicina, como pode ser biomédico esteta, farmacêutico esteta, ou outro profissional que possa atuar com estética. A gente não recomenda, porque são procedimentos que dão sim muitas complicações. Então, por exemplo, uma, um preenchimento de olheira. Mais de 50% dos preenchimentos de olheiras dão complicações, desde uma hiperpigmentação até um edema, formação de edema, formação de nódulos, formação de ondulações na pele, na região, enfim... A maioria dos pacientes não ficam satisfeitos. Glabela, o preenchimento da glabela é super arriscado, é muito comum o paciente procurar esse tipo de preenchimento, mas quando a gente coloca o preenchedor na glabela, o que, que acontece? O preenchedor pode escorrer pelo tecido, pela derme e causar inúmeras complicações, uma necrose de glabela, problemas de visão, levando até uma cegueira. Né? Preenchimentos corporais, eles também são, como vocês já viram, vários é, relatos de preenchimentos corporais realizados, às vezes até por profissionais que nem da área da saúde são, né? nem profissionais são, e injetam hidrogel, injetam a injetam várias coisas né? a fim de melhorar o contorno corporal. Mas já foi visto que esses procedimentos, eles sempre dão complicação, até na mão de médicos. Então são procedimentos que nós não recomendamos, que nós não estimulamos a procura né, e a venda desses procedimentos. Porque às vezes até é um procedimento que né, acaba saindo barato perto do tanto de transtorno que ele vai trazer para o profissional. E uma outra questão muito importante é que nós biomédicos estetas, nós trabalhamos sempre com a prevenção dos, do, dentro dos procedimentos estéticos. A gente prefere prevenir do que remediar, porque como diz a prevenção, ela é a melhor dos remédios e, melhor, e o melhor dos doutores.